Implementação de PrEP abre para a gente a oportunidade de discutir mais abertamente as questões relacionadas à prevenção com os nossos é, clientes. Então, é, eu vejo como é, a oportunidade de integrar prevenção e tratamento a partir da testagem. Então, a gente tem o que, vai ter o que oferecer para cada pessoa que busca um teste, por exemplo. Se a pessoa é, é positiva, vamos oferecer o tratamento é, imediato, precoce. Se a pessoa é, é negativa e tem os critérios de vulnerabilidade, de risco, podemos oferecer um leque de opções, incluindo também a PrEP. E se a pessoa tiver tido uma exposição recente, vamos oferecer a PEP. Então, eu acho que completa é, o leque de opções para prevenção e tratamento, que eu acho que assim nós estamos buscando realmente uma atenção, atenção integral. Então, PrEP, a implementação de PrEP é a oportunidade de uma atenção integral à pessoa.